O, o, o Gui, é, uma, é, é a hora da Aston Martin provar que não só ela está investindo numa fábrica de, de, de quase que de arte moderna, uma fábrica extremamente nova, com tudo que há de melhor na formação da, da Fórmula 1 para criar, para desenvolver, para pensar, para pôr em prática. O túnel de vento ainda não está pronto, mas boa parte... Boa parte da fábrica, mais da metade, dois terços da fábrica, já está pronto. Já está lá. Já está sendo operada. Tem uma outra parte que aí é uma discussão a gente até deu essa, essa nota há algum tempo, né? Tem uma, um prédio que era o prédio da fábrica da Jordan, que é no mesmo lugar, né? Uhum. A Aston Martin é, é uma herdeira, para quem não sabe, é uma herdeira histórica da Jordan. Era a Jordan, virou a Spiker e aí depois a Force India, Racing Point e Aston Martin. Então, a Aston Martin comprou uma, um espaço maior em volta do prédio original, mas o prédio original da Jordan é parte dessa fábrica da Aston Martin. Então, vai ter mais um prédio ali com mais coisa nova, com túnel de vento a ser inaugurado. Mas o, o investimento da Aston Martin para se fazer uma equipe de ponta nos últimos três anos tem sido muito graúdo. E agora é a hora mais importante para mostrar o que a equipe é feita, eu acho. Que é a hora de mostrar que você pode andar tete a tete, pelo menos com Mercedes, Mercedes e Ferrari, no quesito desenvolvimento. É a hora de mostrar quem tem mais garrafa vazia para vender, né, Maru? Não é aquele famigerado ditado que a gente conhece, né? Eu acho que é, é por aí mesmo, né? Se a Aston Martin chegou com um projeto de ser uma grande equipe, né? É uma, já é uma grande marca, né? Muito estabelecida no, no mercado de automóveis, mas né? como, como equipe de Fórmula 1 tá construindo a sua história e talvez seja esse o momento de, de né, desse... É, de aumentar ainda mais essa, essa linha de evolução, né? E realmente... Investimento tem, grana tem, né? Um, o dono de equipe da equipe. O, o Pix ali é gordo, né? Não, não tem, não tem muito. Não tem problema. Não, o Pix ali é limitado. Então, assim, condições financeiras para construir uma grande equipe, a Aston Martin tem, né? E toda grande equipe ela demora um tempo para se, se desenvolver, né, Marum? é, é o, o Celtics começa com. Come, o, a gente fala sempre de NBA aqui, Celtics, Lakers, né? São o, o Chicago Bulls do Michael Jordan. O Chicago Bulls do Michael Jordan demorou quase sete anos para se, se tornar um campeão da NBA de fato, né? E sempre ali, batendo na trave toda a temporada, até que enfim, chegou a glória, né? Acho que talvez seja o exemplo mais mais concreto nesse sentido. E outras equipes de, de basquete, de futebol, de, de, de vôlei, qualquer esporte coletivo, ela demora um tempo para se estabelecer como uma equipe grande, né? Então, é, eu acho que a Aston Martin está nesse, tá nesse processo. Né? E talvez essa seja a temporada que realmente eles vão ter possibilidade de vender as garrafas vazias, né? Como a gente tá falando aqui, Acho que realmente é uma equipe que nesse primeiro momento mostrou um carro muito equilibrado, um carro bom. E se realmente tiver condições de, de desenvolver esse AMR23 ao longo da temporada, pode sim incomodar durante, toda, durante todo o ano, né? Se eles tiverem condições de, de poder fazer essa evolução desse carro e provar que de fato não é uma cópia da, do, do RB18, eu acho que eles têm. É, é o, pode ser a temporada que, que seja um marco para eles, com perdão do trocadilho com, com, com, o chefe, com o chefe da Red Bull, pode ser um, um marco para que realmente é, atinja de fato esse, essa prateleira da Fórmula 1.